Mano, eu não sei eu não como dei. mais não, passar. Não é Mano, passaram, passaram, passaram e não, não, não brecaram. Matou. Vai. O Bilo foi, o Bilo foi e capotou. Caralho, cuzão. Caralho. Cuzão, tô saindo daqui, tô saindo da...